Luci, qual é o teu nome completo? Qual é a tua profissão, Luci? Artesão ultimamente, atualmente. Você faz de que tipo de artesanato? Eu faço de diversos, de diversos tipos de artesanato. Bolsa, turbantes, é, bonecas da baioniz, é, diversos tipos. Da onde que você é? Eu sou de Bahia Formosa, nação de Búzios. E o que que você... há quanto tempo você mora lá? Eu nasci aqui em Bahia Formosa, é, sou de família, de descendência de Quilombo e saí daqui é, por volta de sete anos, quando houve uma excursão e nós morávamos dentro de uma, de uma fazenda, ou dentro de um, né, de um terreno de fazenda é, o fazendeiro pediu para a gente sair e houve uma grande expulsão por volta de 1974, por aí assim mais ou menos. E foi aonde a gente precisou sair e atualmente, é, até antes da pandemia, eu morava no Jardim Esperança onde se encontram as famílias expulsas. E hoje eu retornei, faz um ano e meio que eu retornei para a Bahia Formosa, agora estou atualmente morando em Bahia Formosa. E vocês formaram alguma associação? O que vocês se organizaram lá para conseguir manter os seus direitos? É, na realidade nós conseguimos sim formar uma associação. Essa associação que foi formada com relação a essas pessoas expulsas é a Associação de Piloto. Eu, até um ano atrás, um ano e meio atrás, eu era vice-presidente dessa associação e sou atuante dentro da minha comunidade com relação à associação de quilômetros. E hoje nós fundamos agora uma associação de projeto afro-brasileiro, que é a Associação Essência Africana, onde abraça todas as raças, abraça todas as pessoas que queiram se integrar nessa associação. E um projeto lá, a gente, nessa associação a gente desenvolve vários projetos de capacitação, de empoderamento para jovens negros afrodescendentes. essa associação se chama Essência Africana. E o que, que vocês fazem lá? Comida, música, vestimento? Como é que é a atividade? Nós fazemos vestimenta, nós é, promovemos cursos de capacitação, porque nós entendemos que o empoderamento dos jovens, das pessoas, precisa ter informação e capacitação. Então a gente, com parcerias, com os profissionais, a gente leva capacitação para dentro da nossa, da nossa associação Essência. E fazemos artesanato como forma de terapia para muitas pessoas ali perto da, da comunidade. E é, vários, tipos de, de, de tá? vários tipos de capacitação. Vários tipos de capacitação. E vocês, quando foram expulsos em 74, 75, já viviam há quanto tempo lá naquele espaço? Ah, nós, a gente vivia ali, a gente de... nasceu ali dentro daquele espaço. Nossa descendência era dentro, era dentro daquele espaço. É, nossa gente, É, bisavós, avós, tataravós, tudo dentro daquele espaço ali. Tá e como, por que, é que vocês foram expulsos? Porque o fazendeiro, na época, eu quis lotear, quis fazer tudo baixo, quis desapropriar mesmo, não queria ninguém na área. Então houve uma grande, um grande conflito na época, ameaças e... Chegou, e chegou a morrer mais. gente? Não chegou a morrer gente, tá? Porque, mesmo porque, tivemos que realmente sair, para tá? poder isso não acontecer. Então não houve resistência? Houve resistência, saímos um logo. É, As famílias a família não saiu logo. Houve resistência, mas não ao ponto de ter morte. Essa área pertencia a Campos Novos? Sim, a Fazenda Campos Novos. Aí isso tudo foi na Fazenda Campos Novos, né? Não, ah, a fazenda. Nessa época a gente morava dentro da fazenda do Henrique Bueno, que é aqui em Bahia Formó. Ok. Luciva, teu nome completo? Lucimeia do Santos Francisco. Você autoriza usar a sua entrevista na internet? Sim, quero. Obrigado.